Encantamento na versão 1.0 beta 1.9 para release 3. Pode ser obtido na mesa de encantamentos, saque e trocando coldeões. Tem 2,7% de chance de aparecer em uma moto de diamante no nível 4, isso é a mesa de encantamentos. Cada é nível de peso pena reduz o dano de queda em 12%, até no nível 4 em que reduz 48%.